Quem me dera se eu soubesse disso antes? Eu gostaria de há 10, 5 anos atrás né, ter ouvido alguém vir no YouTube ou em qualquer outra rede social e falar exatamente isso que estou falando para vocês. Se você não tem inglês avançado, se o seu cônjuge não tem inglês avançado, se você não tem muita grana, se você não tem uma pós-graduação, um doutorado, Uh, se você não tem a grana para fazer um college ou um curso pós-secundário no Canadá, você precisa aprender uma profissão que tenha demanda lá no Canadá. E o mais importante é o que eu quero dizer para você agora. Tem várias profissões em demandas no Canadá, porém, você precisa realmente saber quais as profissões Trazem imigrantes para cá, porque não adianta você ficar sabendo profissões que estão em demanda que infelizmente não contratam pessoas que estão fora do Canadá. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Fala filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Cara da Brasil, canal criado para inspirar e ativar você que quer morar aqui no Canadá. Hoje eu quero citar para você cinco profissões que vão facilitar essa caminhada sua e que eu gostaria de ter uh, esse conhecimento antes de começar minha trajetória. Eu cheguei aos 44 anos Oxalá que eu tivesse conhecimento disso há anos atrás para chegar com 35, 38 uh, e ter ganhado muito mais tempo, mas é para isso que eu estou aqui para compartilhar a minha história e minha experiência com vocês, beleza? Então, bora lá! A primeira profissão que está em demanda e que sim, você tem muitas chances de conseguir uma job offer aqui no Canadá é a profissão de marceneiro, tá? A profissão de marceneiro foi a profissão que eu utilizei para conseguir chegar aqui. Marceneiro de que, filhão? marceneiro de móveis planejados, se você trabalha em uma marcenaria, se você faz armário, se você monta armário, eu conheço pessoas que conseguiram como montador também, tá? E a pessoa, você sabe cortar uma chapa de MDF, você sabe parafusar, se você tem experiência profissional, isso é muito importante também, as pessoas sempre confundem curso com experiência profissional, o que vale, filhão, é comprovar experiência profissional, tá? Então, a profissão de marceneiro é sim uma profissão que está em demanda não só aqui no Atlântico, mas em todo o Canadá. nós temos um grupo com mais de 100 pessoas que conseguiram job offer, eu falei já agora as pessoas vão conseguir conseguindo visto de trabalho, elas vão saindo, o pular, vão saindo do grupo, mas mais de 150 pessoas já conseguiram este ano e a profissão de marceneiro continua assim, Desde quando eu cheguei aqui, né, aquelas pessoas que seguiram passo a passo é, e me perguntaram, filhão, o que você acha que eu devo fazer? Você chegou aí hoje, pode encarar a profissão de marceneiro? Eu dei a minha opinião, as pessoas que fizeram isso conseguiram chegar aqui no Canadá e as que não conseguiram ainda estão muito próximas, já aplicaram para os vícios de trabalho, já aplicaram para a residência permanente estão para conseguir chegar aqui. Então a profissão de marceneiro é uma profissão em alta demanda e que te dá a possibilidade de vir morar aqui no Canadá. Bom, filhão, e não tem como você continuar essa caminhada em direção a Job Offer, ou em direção ao College, ou em direção ao X-Present, sem você ter o tripé do Projeto Canadá. Eu bato nessa tecla aqui também desde o primeiro vídeo do canal. Então você precisa aprender a falar inglês. E para aprender a destravar o seu inglês, eu quero te recomendar o Cambly. O Cambly é uma plataforma online que funciona 24 horas por dia, 7 dias da semana. E lá você vai encontrar a maior comunidade de tutores nativos da internet. Ah, eu faço aulas com o Cambly para melhorar o meu inglês e eu fiz uma aula com o professor e troquei uma ideia com ele a respeito do 4 de julho, né, que é uma data muito importante nos Estados Unidos, para saber como é que eles comemoram essa data lá, o que é que eles fazem. Então, dá uma olhadinha no trecho dessa aula aí. Um, "As America as right now, um, come like July 4th, so" Independence Day for US, right? Yeah. For you, like what's how do you you have any feeling any special feelings for Independence Day? You you you do you celebrate usually how the American do with these dates? Yeah, that's pretty much it. It's barbecuing and fireworks. Yeah. Yeah. Um fireworks we don't get to use them as often as you do in brazil uh, okay. the police actually do um arrest people for using fireworks in america oh really oh yeah it's against oh. the law you can okay. you can they might put you in jail for one day but they'll they'll charge you money maybe like 500 for using fireworks hmm, that's so, interesting but On special date, they do the Yeah. E filhão, é o seguinte: o Cambly ele está com a super promoção em comemoração ao 4 de julho, tá? Você adquirindo qualquer plano anual. Até o dia 14 de julho agora, você terá 55% de desconto. É só utilizar esse cupom que está aparecendo aqui e clicar na descrição desse vídeo e garantir a sua vaga, além disso, você pagando à vista, você também tem um desconto extra de 5%, ou seja, 60% de desconto na assinatura de qualquer plano anual, você também pode com o nosso cupom e com o link que está na descrição, fazer uma aula gratuita para você poder experimentar e testar a plataforma, diversas pessoas lá do clube de membros, diversas pessoas que nos acompanham aqui, fazem aula com o Cambly e viram a diferença e a evolução na hora de fazer uma entrevista, na hora de fazer a prova do IELTS. Então não perca essa oportunidade, até o dia 14 de julho agora, faça a sua matrícula, adquira qualquer um dos planos anuais, pague a vista de preferência e garanta 60% de desconto, beleza? Bora lá, isso inglês e te vejo lá no aeroporto. A segunda profissão, filhão, é a profissão de soldador, isso mesmo, aquela pessoa que une metais, né? que constrói, que trabalha como na caldeiraria, que trabalha como montador, ponteano, né? A profissão de soldador é uma profissão em alta demanda aqui no Canadá. A indústria está crescendo, muitos perfis, muita construção. Eu já mostrei algumas vezes aqui que tem várias bases feitas de concreto e várias partes é, de aço também que eles estão utilizando na construção aqui, além da transformação mecânica é, em geral né, de caldeiraria. Então a área de soldador é uma área em demanda sim, em todo o Canadá e várias pessoas né, que estão no nosso grupo lá da Job Offer, elas sim conseguiram uma vaga de trabalho com a profissão de soldador. Então soldador também te leva ao Canadá. A terceira profissão é a profissão de lanterneiro. Filhão, o que, que é isso, lanterneiro? Lanterneiro é a forma que nós falamos lá em Minas Gerais. Quando você bate o seu carro e está lá amassado, né? como diz o outro, ah, vai ter que ter um profissional para fazer aquele reparo ali. Ele vai desamassar, ele vai passar massa, não sei se usa massa plástica mais, que eu não entendo disso mas ele vai fazer o seu carro ficar novinho novamente, né? A pessoal do Martelinho de Ouro, a gente tem pessoas também que nos acompanham aqui desde 2019, que chegaram recentemente né? é, aqui no Canadá como lanterneiro. Algumas pessoas também falam em outras regiões do Brasil como funileiro, né? Não sei se como que fala na sua região, mas é aquele profissional que faz os reparos quando os carros sofrem algum acidente, com certo para-choque, desamassa a porta, às vezes é como eu falei né, desamassa apenas por sucção, enfim, é aquela pessoa que dá aquele trato ali e depois pinta o carro de preferência, se você souber é, pintar e fazer a lanternagem, você sai na frente também, é, a gente tem um, uma pessoa do clube de membros e um seguidor nosso aqui, que tá aqui no Canadá e ele veio como o lanterneiro e ele já postou algumas vagas lá, já coloquei até no grupo, né, coloquei na comunidade, se você é lanterneiro, você tem os requisitos, podia é, aplicar, podia procurar lá e não apareceu ninguém, então se você fala inglês, né, mais uma vez, o tripé do Projeto Canadá você é lanterneiro, você é funileiro, aqui é, no Atlântico e em outras províncias você também tem chance de conseguir um job offer nessa profissão deixa aqui no comentário se você tem uma dessas profissões que eu já falei até agora ou qual é a sua área profissional, é muito bacana ficar sabendo disso, porque aí a gente pode produzir conteúdos também é, falando se essas vagas, né se essas profissões que vocês estão exercendo hoje, elas têm demanda aqui no Canadá e que te possibilitarão vir através de um job offer, sempre reforçando isso, porque algumas profissões, mesmo que estejam em demanda aqui, elas não te permitem é, conseguir um job offer por N fatores, beleza? Deixa aqui nos comentários, e se você não é inscrito, Inscreva-se no canal, porque aqui eu sempre trago conteúdo para te ajudar a chegar aqui no Canadá. A quarta profissão é profissão de labor, construction labor. Se você trabalha na construção civil, se você trabalha com brick, se você trabalha com concreto, né? Isso aqui não, aqui é areia ali atrás é areia. Mas você trabalha é, com concreto em obra. Aqui todas as construções elas têm uma base de concreto já mostrei isso algumas vezes aqui, então se você faz esse tipo de trabalho, você tem experiência com isso, é, pessoas já conseguiram um job offer aqui em Halifax e que fazem parte do grupo através dessa profissão. Novos Scotia tem um programa específico para esse tipo de profissional, então é sim uma profissão em demanda, a construção está bombando aqui no Canadá, já mostrei várias vezes aqui é, nas voltas que eu dou na cidade, o tanto de coisa que está sendo feita aqui, tanto residencial, como comercial e industrial, então não perca também essa oportunidade. Foca no inglês, garanta experiência profissional, tenha pelo menos o um segundo grau que você tem chance sim, de chegar aqui para trabalhar na construção e é uma área que paga muito bem. tá? E fechando a nossa lista aqui hoje, vamos falar sobre a profissão de operador de serra. Ah, tem dois grandes grupos fortes aqui na província e eles dominam a área de madeireira, várias pessoas já conseguiram job offer nesses dois grupos, inclusive um desses grupos esteve aí no Brasil recentemente fazendo uh, uma sessão de recrutamento e eles estavam precisando de que? Operador de serra. E filhão, só é um alerta que você precisa de ter uma experiência real, tá? Não adianta falar, ah, eu sou professor de jiu-jitsu, eu também sou marceneiro, eu também consigo mexer com serra, eu também sou professor de matemática. Não, não é assim que funciona. Você vai precisar de comprovar isso. Tá? Então não adianta é simplesmente falar que sabe mexer, que já operou uma máquina de serra, numa madeireira aí que já fez é telhado como carpinteiro, que não vai funcionar. Você precisa de provar essa experiência. Mas se você realmente trabalha é com um operador de serra, você tem noção e tem experiência nisso aí, você pode sim conseguir uma job offer. Diversas pessoas conseguiram é, nesse ano de 2022 como operador de serra, beleza? Bom filhão, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, ah, se você já é inscrito no canal, esmaga o botão do like, se você não é inscrito, inscreva-se aqui, porque eu sempre trago conteúdos para te ajudar a chegar no Canadá, segue a gente também lá no Instagram, é, canadabrasil__, e segue a Claudinha, que é a minha esposa, é Claudia Amaral, ela sempre está postando conteúdos lá também, com várias dicas, ela posta vagas de trabalho, e ela mostra o nosso dia a dia aqui, Coisa que normalmente eu não faço, eu tento trazer um assunto mais técnico para te ajudar a chegar aqui no Canadá. Então é isso aí, vamos ficando por aqui, Deus abençoe vocês e como sempre, um abraço!